Como desafio de Halloween, desafio-vos a criarem um programa no vosso telemóvel em que um monstro ande no seu ecrã. Ah! Vamos começar por tocar no mais e criar um novo programa. Depois, como já sabes, toquem OK e escolho a orientação. Vou manter na vertical. Agora vou escolher um fundo apropriado toco no fundo e em seguida na opção fundos e agora toco no mais vou escolher este volto para trás volto outra vez para trás até chegar à área do programa e toco em mais para ir buscar o meu monstro horripilante para isso, como já sabes Vou à Biblioteca Multimédia e vou escolher o monstro mais assustador que encontrar aqui no Pocket Camp. Esta criatura verde. Ok, e agora eu quero que este meu monstro tenha. Movimentos. Para isso vou tocar no monstro, como também já sabes, as aparências. E vou buscar mais uma aparência horrível para este monstro. Ora onde é que ele está? Cá está ele. Volto para trás e agora vou colocar o monstro a mover-se. Toco nos scripts. Toco no mais e venho criar o meu primeiro evento, que é o When Scene Starts. Toco no mais e agora eu vou criar que ele para sempre mude aspecto visual. Toco em Control, escolho o ciclo Forever e agora venho buscar os blocos de, de aparência. Toco no mais, procuro a categoria Aparências e depois escolho o Próxima Aparência. E para que a animação fique mais realista, vou dar um pouco de tempo. Bom, no mais, venho ao controle e escolho o bloco Aguardo um segundo. Que posso, como já sabem, tocar no número 1 para entrar no editor de equações e alterar o tempo, escrevendo, por exemplo, 0.2. Vou testar. Mas o objetivo é que ele se desloque. Então, volto atrás e vou buscar mais um bloco de evento. Toco no mais, toco no evento e escolho When Scene Start. Agora, eu vou criar aquilo para sempre ande dentro do espaço. Então, tenho que ir ao controlo buscar um ciclo forever. E aqui dentro é que eu vou colocar blocos de movimento para que ele se mova. Então toco no Mais, vou ao Movimento e vou escolher o primeiro, Posicionarei e vou colocá-lo dentro do de fora. Em seguida toco neste 100 e escolho a opção Place Visually para poder colocar o meu monstro onde eu quiser. Toco no Certo e está aceito. Em seguida, eu vou, eu vou querer que ele deslize no ecrã. Então, toco no mais e vou escolher a opção Movimento e vou descer as categorias para procurar um bloco chamado Planar um segundo. Vou colocá-lo aqui embaixo, a seguir ao Posicionar e vou tocar no valor de X, escolher Place visually. Para poder colocar o meu personagem onde eu quiser, faço certo e agora posso ir buscar outro. Mais, movimento, planar, posicionar, tocar no boloto X, escolher place, vejo ali e colocar, por exemplo, noutra posição. Tocar no certo e mais uma vez. Mais, movimento. Procurar o planar, colocar o planar, este é o quarto, na quarta posição, tocar no X, place, visually ali, e em seguida colocar onde eu quero. Certo. E agora, vamos testar.